Veja, vejam que os atos e decisões do poder executivo tem um limite. Tem um limite. A Constituição Federal. Os atos e as decisões do poder legislativo também tem um limite. A Constituição Federal. Pela mesma lógica, é claro, os atos e decisões do Poder Judiciário, também tem um limite à Constituição Federal. Por isso, a nossa, o nosso apelo veemente para que o Supremo não rasgue a Constituição, para que o Supremo não disfarça a Constituição. Nenhum poder, nenhum poder, nem mesmo o Supremo está acima da Constituição Federal. Então, esse projeto, na verdade, senhor presidente, esse projeto de decreto legislativo, ele tem como missão, ele tem como objetivo sustar, sustar, afastar, banir os efeitos legislativos da decisão judicial. Só isso. No caso concreto, lá, Supremo, porque tem a previsão constitucional da inafastabilidade da jurisdição, se alguém pediu num caso concreto. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode, numa interpretação que extrapola os limites constitucionais, criar um tipo penal. Não pode. Então, esse Parlamento não pode se manter inerte diante de visceral afronta ao texto constitucional. E é justamente nessa linha de defesa da Constituição Federal, de defesa das prerrogativas Legítimas do parlamento, que é de legislar, que faça o pronunciamento é, no dia de hoje. Senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e dos meus colegas senadores, eu encerro o meu pronunciamento. Muito obrigado.